Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou jogar Roblox E eu tô ouvindo música assim Gente, então, eu comecei a gravar porque eu tô entediado, não tem nada pra fazer Tem absolutamente nada pra fazer, eu estou jogando E é isso Tô jogando aqui, né, então, não sei bem como é que vai ser o vídeo de hoje, Que eu só tô mostrando pra vocês eu jogando, né, mas só que eu vou ficar conversando com vocês. Então, vou contar a história, deixa eu contar uma história, o pessoal não acelera, falou. Tô jogando... Eu sou bem noob, tá, gente? Só pra falar com vocês, eu sou bem noob. Não sei nada. Até. Mas eu estou jogando bem, né? Tô na roxa. Faltam três fases. Meu Deus do céu. Que sortuda! Não, desgra... Chatice. Meu Deus, abriu o chat. Do nada. Chatice. Caí. Então, mãe, tem alguma, alguma história? O que foi? Tô... É alguma história tipo minha? Mas eu posso te contar uma verdade? Eu te contei então. Me fala, eu esqueci. Eu só não quero te contar uma minha. Oh, Ô, mãe, por favor. Pode ser da minha pinta? Pode ser? Pode. Então, tem uma história que é assim, e, é, eu era bebê ainda, aí eu tenho, tinha uma pinta, né, ela era pequenininha, hoje em dia ela tá enorme, mas eu tinha uma pinta, e aí a minha avó, ela, ela foi me limpar, quando eu era bebê, né, ela foi Pegou, né da Minha filha tava tudo, já foi lá limpar E aí Ela pegou minha, Viu minha pinta e falou assim Ela falou que era cocô e ficou esfregando Minha pinta Ela falou que era cocô, gente Não é, mãe? Ah, não, Caí, eu fui olhar pra minha mãe Eu tô ouvindo música Tudo bom, eu gosto muito de TikTok mesmo. inclusive, inclusive, inclusive, me sigam lá no TikTok. Tok, o nome é Fofolice, eu, eu não gosto desse nome, tipo assim, eu não gosto. Tá olhando a gravação. Peraí, deixa eu. Gente, eu tô ouvindo música assim, eu tô ouvindo. Música. Não sei se vocês estão ouvindo a música, mas eu tô ouvindo música. Então, meu, é muito difícil jogar no computador. Mas, estou jogando no computador. Então, eu vou contar sobre minhas notas da escola. É, matemática eu tirei 10, agora... Então, menina, tudo bom? Eu fiz uma prova de história. Não sei a nota que eu tirei, mas eu não sei se vai ser tão boa assim, porque eu sorri em história, mas tudo bem. Tudo bem. Hã? Tudo bem. Sério? Tirei 10, eu tirei... Eu acabei de descobrir que eu tirei 10 em história, gente. Meu Deus do céu. Acabei de descobrir que eu tirei 10. Eu tirei 10 em história. Que eu não sou, assim... Muito bom, né? Tirei 10... português Hã? A média de português ficou... Tá, minha média de português ficou 8. Então... Não é ruim, né? É ruim é Eu tô tão feliz que eu tirei 10 em português. Gente, eu tô muito noob aqui, gente. Eu não consigo. Tá mudando Vasco? Tá bonito. Vai Então. Hello. Isso, consegui pegar a Consegui pegar o TikTok. Consegui pegar o diamante. Não! Cai. Gente, já viram? Já. Como é que já vieram? Não, o meu português é uma coisa perfeita. Aqui, cadê? Qual é o nome desse jogo? Só a menor ideia, eu esqueci. Eu sou muito ruim, olha ali em cima, olha onde é que tá a minha seca Eu sou horrível, eu só tenho 561 gemas E eu tô em um, dois, eu tô em quarto lugar ali Ali ó, um, dois, três Uh, uh, voei, voei, voando Voando, voando, voando. Isso aqui é bem fácil, tá? Será é que eu sou noob? Tá difícil. Gente, meu dedo dói às vezes de ficar tanto. Tanto. Com, com coisas. Com o um dedo parado aqui jogando. Então, eu tô no tédio, aí eu resolvi gravar esse vídeo. Gente Já ouviram isso? No tiktok? é isso na minha tela? Ah, é uma Barbie Butterfly Já ouviram isso? Eu já ouvi muitas vezes e eu amo Ele E ele é muito bom no tiktok Eu gosto dele Então Me segue no tiktok E me segue no tiktok Eu tô jogando aqui, gente. Ah, não! Isso, olha como meu pulo fica baixo depois que eu tirar a mola. Claro, né? É uma mola. E agora com a mola? Eu vou dar dicas de como jogar esse jogo. Então, primeiro, acha o jogo, só pesquisa Tower... Eu só tô, tô aqui Pesquisa tower pra achar esse jogo Aí vai aparecer Eu acho que é a terceira opção Mas vai aparecer um negocinho Uma torre to, quadrada Toda colorida, tu clica nela Eu acho que é tower alguma coisa Dream Eu acho que é isso É tower alguma coisa Dream É isso e aí, você pesquisa tower, vai aparecer lá. Vai ter vários desse tipo, mas eu entrei em um deles, né? E é esse daqui. Que eu tava tentando achar há tanto tempo essa torre. Eu achei hoje e tô jogando ela hoje o dia todo. O quê? Não sei. Eu queria tanto achar esse negócio, eu sei. Não sei, é porque ela é muito linda gente nem vi então eu não sei eu pareço a minha skin tá parecendo a ah, a ah, ah, como é que é o nome como é que é o nome como que é o nome a irmã da steve a irmã da Stacey Qual o nome da irmã da Stacey? Da Stacey não, a irmã da Barbie oh, É Stacey? É Stacey? Não, da... Me fala aí nos comentários se é Stacey Que eu não faço a menor ideia Se é Já viram que o TikTok ele atualizou e você pode fazer vídeo de 3 minutos? É lá que vai virar meu YouTube, gente Tô brincando Mas vou continuar fazendo isso aqui eu ainda nunca tinha chegado aqui ainda tem o preto e o branco eu nunca tinha chegado nessa fase <coughs> então eu não sei <risos> eu não sei eu só tô gravando e jogando porque eu tô sem fazer nada aqui ó pedindo pra eu, pra eu virar peraí o meu fone tá caindo pronto tá eu tô de moletom sendo que está calor interessante eu não sei se vocês estão me ouvindo porque eu nunca gravei sozinha assim meu pai sempre grava, grava para mim é porque eu tô ouvindo música eu tô com medo de, de aparecer a música só e não eu não eu falo, Entendeu, mãe? Entendeu, pessoal? Eu tô gravando. E... tô gravando. Gente, eu já fingi... Eu já, às vezes, eu fingo que eu sou... Eu sou... Eu fingo que eu sou... Como é que é o nome? Eu que eu sou YouTube... Que eu tô gravando um vídeo no... No chuveiro... Quando eu vou no tomar banho, eu fico que eu tô gravando um vídeo, <risos> dando dica, sendo que eu não sei dica de nada. Pergunta a dica, que eu não sei nenhuma. Dica de como achar esse jogo, eu sei. Agora, dica de coisa interessante, eu não tem nenhuma. <risos> Eu nunca tinha chegado nesse. Uhul! Mim. Ai! Então. Não tem nada pra falar, né? Tô gravando aqui. Eu não sei se eu tô... Tô gravando bem, se eu tô Meu Deus, a garota caiu ali. Mais pra cima, tem. Tica, tica, tica, tica, tica, tica. Então, meninas e meninos. Eu tô pensando em... Ahn? Mua... Meu português tá ótimo. É... Eu tô... Meu português tá ótimo, gente. Minha dicção também, né? Tá ótima tá maravilhosa. Eu tô pensando em... Trocar a intro de... do canal. Sim. Tô pensando em trocar a intro do canal. Por quê? Porque sim, porque eu quero, porque eu não sou obrigada a nada. Ai, ah, meu Deus, esse chat abre toda hora, chatíssimo. Gente, eu tô muito feliz que eu tô... Tô na branca que é a última Ah não Ele fica parado Então Eu vou jogar vários jogos com vocês Eu vou gravar esse vídeo Eu vou gravar outro já também Meu, meu Editor que no caso é meu papi Né ele vai ficar com a mão doendo de tanto editar vídeo, porque eu vou gravar bastante vídeo. Eu acho que meu pai tá ouvindo isso, porque ele tá no quarto e eu tô na sala. E não é tão longe. Tem, tem três. Tem dois quartos aqui na casa. Aí, aqui em casa. E aí. Tem um, o dele é um o martelo. Próximo à sala. O pai tá... A gata dormiu. Tá de noite. Mas não tá de madrugada. Oh! Nossa! Nossa! Falou, você. Minha vida, será que você tá gostando da minha roupa? Então. Histórias da minha mãe, mas eu não penso nenhuma minha. Cuida dele, cuida, cuida dele. Olha o barulhinho do mão. Então, tô jogando aqui, não tem nada pra fazer. Nossa, ainda bem que eu caí ali. Aí ali, né? se caindo tudo, eu ia ficar muito triste. Então, vou apresentar, me apresentar pra quem não, não me conhece. Eu tô no meio, do, tô acabando o vídeo e, e vou me apresentar, né? Tá certo? É, Meu nome é Alice, eu tenho 10 anos, mas tem tem 9 eu vou fazer dezesseis de novembro. Né? Desse ano? Então, meninas e meninos, irei. Gente, vocês gostam de vídeo meu com meu pai ou live? Minha mãe ela não gosta de jogar direito. Minha mãe também minha mãe. Acabei o mapa! E na inteira pra vir comigo. Eu sou meu Eu sou o meu Deus! Eu não preferida sou, é yeah. eu sou soldado não tá no ah que felicidade eu ganhei eu cheguei eu tô voltando tudo é porque eu quero eu vou pegar as coisas aqui tô ah então não eu não sei usar esse negócio Gente, eu tô feliz Porque eu consegui zerar Olha isso daqui que eu passei tudo isso daqui. Ai, meninas, meninas. O vídeo foi esse. Eu tô tentando virar a câmera. Vou. Ah, peraí, é aqui. Agora falta 3 dias pra acabar o vídeo. Olha o flash, hein? Falta 17 anos, tá ligado? Né? Não, aqui é aquela contagem regressiva da final, amor. E agora eu fico pensando. Por que tiramos os pés do final? Tirando três dias. Vamos botar aqui, já a pessoa não vale no final. Falta tipo 3, 17. Como é? Aqui, ó. Então eu espero que vocês tenham. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E.